Começando mais um pedal da integração, na terra dos Imbis Palmares, 68km de Maceió. Mais uma vez com a Sense, Sense Rock Evo 2018 Sense Fan 2018. Novamente com o Beto. dia pessoal, vamos lá para mais esse dia maravilhoso de evento aí. Bom pedal para nós, valeu? Valeu! E solta a vinheta aí. Fantástico, o um nível de dificuldade excelente, a trilha está é sensacional. Acredito que pela frente ainda esteja melhor, é isso que esperamos. Ok? Parabéns à organização. Existir não é pro homem, no início a gente precisa existir, mas a gente tem que encarar nossas realidades. A trilha, você, você participa, você conecta, é um exemplo de superação. Pra toda a trilha tem que ter uma subida, né? Então é isso que eu estou fazendo agora, subindo uma mega ladeira bem puxada e mais então quem vem pedalar aqui quem for fraco, não recomendo estou empurrando aqui a bike já peguei uma ladeirinha boa e ainda tem mais está quase concluído, foi um pouco pesado, mas para ser 35 km, muita ladeira, muita trilha técnica. Essa aqui é a trilha boa, né? Fácil pista é muito bom, tem que ser assim mesmo, com dificuldade. Tá bom, gostei aí, foi jóia tá aí, viu? Tá bom demais, só gosto assim. Tem vir mais gente para nós. Você pra precisava nós aqui. vir aqui há 15 dias passado? É, né? Tá alegria, né? Show de bola. É isso aí. Vamos e vamos. Um abraço. <risos> ah, isso é um bom exercício, Rapaz. né? Boa demais. A bike passou tão rápido que eu nem vi ela. Beleza. Falou. Aí, show de pedal. É. Aí meu irmão. O que é que tá achando do pedal? Tá bom demais. Show de bola, né? É, só tá faltando então, na próxima eu vou trazer um embuá pra vir nas costas dele. <risos> que é muito a perna pra subir. <risos> Fiquei nozinho de trilha, foi bem cansativo, mas aguentei, cheguei até aqui, foram 35km total E muita ladeira, não é terra de ladeira, o é do palmares, a terra do zumbu E já estamos chegando aqui, finalizando a trilha Gente, quero falar uma coisa para vocês, o pedal foi top, foi maravilhoso, aqui está o Beto, com a Rock Evo. E aí moçada, Tô chegando no pedal aí top demais, muito bom viu, valeu a pena, valeu. valeu. É isso aí, deixa aquele, aquele like, isso aí nos ajuda no o crescimento do nosso canal, não deixe de se inscrever no meu canal, certo? Um abraço a todos.